anos, foi quando eu... Mal, mal eu tirei a carta de condução, andava atrás de um carro... Pá, eu gostava muito daqueles muscle cars americanos, os Pontiacs, os Camaros, essa essa onda. E eu andei à procura, pronto, mal tirei a carta, andei à procura de um... era um Ford Capri que eu andava à procura, na verdade. Mas, nunca não, não encontrei nenhum negócio de jeito, eles pediam imenso dinheiro pelos carros, os carros epá, todos destruídos, aquilo tinha que ser feito tudo e era pá, caríssimos, e então numa dessas idas uh, para ver um carro, ali perto do cartacho, uh, ia a passar e estava uma oficina assim à beira da estrada e vi um carro igual a este, também 5P, que, que, que é raro já de ver hoje em dia, já é raríssimo, vi o carro e pensei, afinal é isto, não é o Capri, é isto é que eu gosto. Portanto, tinha o dinheiro para comprar o carro, cheguei lá, perguntei, você quer vender este carro, não quer? Ele disse, este carro não quer de um cliente, mas tenho aqui um outro carro para restaurar. E, epa, e o carro era, era, era isto que vocês veem, só que metade estava dentro da terra, e o carro era amarelo torrado, epa, só que eu estava, estava completamente obcecado de ter um carro destes, que, que disse, ok, está tudo bem, vamos embora, hum, deu-me ali uma previsão de, de uns meses para restaurar o carro, e eu adiantei logo dinheiro ao homem. Estava é completamente obcecado para criar o carro. É pá, só que isto depois foi um grande filme, porque eu ia, é pá, eu moro em Lisboa, e ia ao cartaz todas as semanas é pá, para ver se aquilo andava e o carro não andou. É pá, não, nunca mais andava, aquilo, é, o restauro, digo, é, aquilo demorou é pá, sensivelmente quase 4 anos até eu conseguir tirar o carro dessa oficina. É, o carro tava, tinha acabado de ser, de ser pintado, aquilo foi um processo muito demorado. Pá, para vocês terem uma ideia, o homem até, até uma vez desentendeu-se com a mulher, tentou-se matar, bebeu um, um, aqueles líquidos para lavar motores, esteve internado. Eu tive que ir lá com, com os passeizinhos de lenho, um, uma garrafinha de vinho para, para, para chorar um bocadinho. Pá, para ver se eu queria ir ao carro, pá, não é que quisesse mal ao homem, com certeza, mas tinha lá já o dinheiro empatado. Trouxe o carro para Lisboa, para o estufador. Cheguei lá e ele olhou para o carro e disse, pá, o carro é giro, mas esta pintura está uma miséria. Pá temos que tratar disto, o carro ia ser todo estufadinho, todo direitinho, eu andava lá também, também andava sempre a chatear o homem, ia lá com, com um giz no cartão a fazer os gomos do, do, dos bancos, como é que eu queria e tal, isto foi há, há 20 anos, e então ele achava piada, um puto ali de 18, 19 anos, ali tudo entusiasta dos clássicos e ele fez-me ali, uma, pá, fez ali um, um preço porreiríssimo, foi, foi, foi, ajudou-me bastante, Pronto, lá se pintou o carro, o carro foi estufado e depois foi hum, todo montado, vá, o resto da mecânica, os travões, tudo, a parte elétrica, tudo o resto que faltava foi montado no, no meu mecânico, que ainda é hoje, já, já, já desde, desde essa altura que é o meu mecânico. Pronto, depois fui fazendo uns upgrades e foi um, foi um grande da porque tem um 1600 GT. Na altura o carro veio mudou 1300, que é igual ao 1600 GT, só que muda um bocado a altura do bloco. Eu na altura, hoje já sei umas coisas, na altura era mais maçarico, então aqui veio o motor. Pensava que era o 1600, era o 1300. Pá, andava triste porque o carro não andava. O carro não é muito grande, mas ainda é um bocado pesado. E aqui no motor 1300 isto arrastava-se. Estava então, um bocado triste e tal. quando descobri, lá juntei um dinheirinho e comprei um motor, que é o um motor Pinto, que é o um motor bom, que estes carros também, também usavam, que é um o motor, um motor famoso da Ford já com um arte de camas à cabeça, já, já, pá, já, um carro, já é um motor que se mexe, mexe melhor. Pronto, e aos poucos fui, fui fazendo uns upgrades, conheci um, um, uma oficina ali em Alenquer, do seu Gé Matias, pá, que também têm sido muito meus amigos, aos poucos montámos um motor pinto no carro e pá, isso realmente mudou. mudou. Mudou um bocado o comportamento do carro. Pronto. Fizemos também uma pegada dos travões, todo arranque, metemos a ventoinha. Era uma ventoinha que era mecânica, era o próprio cambota que puxava a ventoinha. Metemos uma ventoinha elétrica para desafogar. A mesma bomba da gasolina era uma bomba mecânica. Tirámos metemos uma elétrica para o motor ficar um bocadinho mais solto. O que eu gosto mais é a linha do carro. Eu gosto que é o carro coupé e eu, pronto, eu, a minha inspiração. É, é o Chevrolet Camaro. Eu chegava a ficar uh, serões inteiros com, com alguns amigos, porque havia um, um, nós sabíamos onde estava um Camaro uh, aqui, na, aqui perto de Lisboa e chegava, íamos para lá as noites todas pá, falar e olhar para o carro, ficávamos ali horas e horas de volta do carro. Epá, eu fazia assim, fazia assado, o meu carro assim, o meu carro assado. Uh, portanto, isto é muito inspirado no, no, no Camaro, uh, a, a linha dele. Foi o, é o, digamos, o mais, mais parecido que temos aqui de, de carros. Este carro porque foi, foi fabricado cá em Portugal. Uh, carros que eram vendidos cá, este era o mais parecido com isso. E para é a linha que eu gosto de ser coupé. Isto não é um carro que esteja by the book, aquela cena de, de, de restaurar segunda, como era de origem. Isto é um carro que está personalizado. E portanto, isto nunca mais acaba, não é? Isto, se se acaba, acabas de fazer uma coisa, já estás a pensar noutra. Pá, agora, a ideia é pôr ali umas rodas um bocadinho maiores e, e, pá, e aumentar um bocado a, a potência do motor. É, é, pá, é muito giro, é, é muito tiro O pessoal gosta, gosta cumprimenta, vai, vai mesmo na estrada, outros carros apitam e gostam. Está muita a ganha máquina. O pessoal, pessoal gosta, gosta. Por acaso, é sempre uma reação fixe. Este carro, na verdade, a ideia inicial era para ser o carro do dia-a-dia aquela febre toda que te falei há bocado, era, a ideia era mesmo uh, pôr o carro uh, como carro de a-dia. Aliás, o carro ele está, ele, mecanicamente ele está impecável. O motor foi, foi todo reconstruído, é como ter um motor novo ali, percebes? Portanto, ele daria para, para ser um carro de a dia, só que pá, consome um bocado e eu na minha profissão preciso também ter uma. Uma mala grande, é né? preciso ter espaço para andar com as coisas para trás e para a frente. E nesse aspecto, como é um carro também de duas portas, não se, não se tornava tão prático. Mas a ideia inicial era para ser carro dia Basicamente é uma, uma terapia andar neste carro. É, vais andar no. Eu ando sempre sozinho. A minha mulher também não, não gosta muito deste carro, até porque a suspensão é um bocadinho mais dura, é tudo mais desportivo. Eu ando sempre sozinho e para mim é um bocadinho esquecer o resto quando estou assim um bocado saturado ou estou com estresses da vida e tal, vou dar uma volta com este carro e esqueço tudo, percebes? É, é, nesse aspecto é, é porradíssimo.